Chegou a hora de sabermos tudo sobre o novo brawler cromático do Brawl Stars, o Gale, isso mesmo. Vamos saber como ele funciona, todas as habilidades, agora, aqui, no canal Bruna Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Chegamos com mais um vídeo Falando sobre Sneak Peek A novidade de hoje é sobre o novo Brawler cromático, não podia ser Você já tá vendo aí do lado O novo Brawler cromático O Gale, galera, isso mesmo E nós vamos saber tudo sobre ele agora Como conseguir pegar, as habilidades Como é a descrição do Gale E tudo mais agora Aqui no canal Bruno Clash, então vamos lá Vamos descobrir um pouco, calma, calma, calma mas antes de tudo, vamos mostrar pra você o seguinte: se você não apoia ninguém ainda na loja, chegou a hora de ajudar com um o canal e também, quem sabe, ganhar o novo passe do Brawl Stars, o Brawl Pass de graça na faixa. Bom, antes de tudo, você tem que vir aqui na loja do Brawl Stars e lá no finalzinho clicar em inserir código e colocar o código BrunoCLASH dar inserir e pronto, você está ajudando o canal Bruno Clash apoiando sem gastar nada a mais. Com isso, compre o seu Brawl Pass utilizando o código Bruno Clash e quem sabe você ganha aí as novas skins ou o próximo Brawl Pass. Então, se liga só, agora sim, bora conhecer tudo do game! E é isso aí, já estamos aqui na tela com o Gale Isso mesmo, o um novo Brawler cromático A ah, nova realidade cromática com o um novo Brawler, o Gale, Aqui no Brawl Stars Vamos clicar primeiro para saber sobre cromático As chances de ganhar um Brawler cromático ao a cada temporada do Brawl Pass E começam com personagens da categoria épica, passam pela mítica e chegam a lendar Nessa temporada, o Gale tem a probabilidade de um Brawler lendário de você conseguir tirar né, nas caixas que você abre Então ele vai de lendário, aí ele cai pra mítico Até que chegue na época, E aí fica um pouco mais fácil De você conseguir pegar o novo brawler cromático O Gale nas caixas Bom, o Gale é um brawler suporte, né? O Gale é do tipo que sabe fazer tudo e não se cansa nunca Ele ataca com disparos amplos de vento e neve E seu super empurra os inimigos com uma forte rajada de vento Galera, isso mesmo, esses são os detalhes Aí, a história do Gale. A gente tem ainda um acessório e dois poderes estrela. Eu deixei aqui a minha corinha também para poder falar direitinho com vocês. O acessório é esse aqui, ó. O Gale ativa uma plataforma propulsora que lança aliados e inimigos pelos ares. Tem três utilizações por partida. Esse é o famoso acessório do Gale. Agora nós temos dois poderes estrela. O primeiro ainda não tem a tradução em português, por isso que eu tenho a cola aqui também. Mas vamos lá então. O Primeiro poder estrela é o Super Atordo. Quando os inimigos são Empurrados contra uma parede Então você usa o seu super que é Empurrar pra frente os Brawlers Que estão na sua frente ou na região ali Se você tiver esse poder estrela ativado Na hora que você joga ele, se ele bater em um obstáculo uma, Um muro, uma parede, uma pedra Alguma coisa, ele vai ficar atordoado Por um tempo, aquele famoso stun E pode ajudar você a matá-lo também O segundo poder estrela É o do vento propulsor Os aliados da área do efeito Do super do Gale recebem uma Aceleração de velocidade Então o segundo poder estrela, ele dá aceleração de velocidade Pros Brawlers aliados O primeiro, que tá selecionado, ele acaba aí Dando um stun se você jogar o seu super E ele bater aí numa parede, por exemplo Então, vamos deixar acionado Esse daqui, que eu acho que é legal O super dele é o Vendaval Letal né? O Vendaval Letal O Gale manda uma poderosa rajada de vento Afastando todos os inimigos que estiverem No caminho E o ataque principal dele, a gente tinha visto já É o Gale soprando uma mistura de vento Usando soprador e neve em seus inimigos Agora, além disso daí A gente vai mostrar na prática como ele funciona A velocidade de movimento dele é normal Ele tem ali os 4,760 de vida No nível que ele está aqui Nível máximo Vamos selecionar ele aqui Já descei selecionado E é o seguinte Ó, calma que a gente ainda vai falar sobre as novas skins Temos skin do Bull Rei Bárbaro, Do Gale Comerciante Do Mortis Malandro E também do Sprout Tropical Além do Guarda Rico Então, bora testar Vamos lá então, vamos testar agora aqui o novo brawler gay, não amistoso do combate Vamos ver como ele funciona, ele solta ali ó, Hum, ele solta os, aquelas bolas de neve, ó lá Nossa, até que tirou bastante hein Ó, tentar pegar o, o nosso super também, vamos lá Ah, eu quero testar o acessório também, o super Ó, já vai dando, dando. opa, opa, opa Vamos ver se a gente consegue, ah não, deixa, deixa é, eu encher meu, meu poder Deixa eu ver se eu bato, ó Ai, ah, nossa, filha da mãe escapou. Filha da mãe escapou. Vamos lá, vamos lá. Ó, já vai dando ali o dano. Tentar tá pegar. Opa, escapou ali, saiu. Filha da mãe, filha da mãe. Sai não, sai não. Opa, opa, opa. Ó, olha a bola propulsora, mano Que animal, mano, meu Deus Que top, mano, Vocês viram o que que isso cria? O acessório, ele cria no chão Aquela mola, pra poder fugir De repente, situações complicadas Cara, gostei demais, ó, ó Ó, ó lá, ai que da hora, mano animal, animal, animal, animal, gostei demais Meu Deus do céu, é uma mola, ele cria uma mola onde Não tem uma mola, vamos tentar o super Ih, não deu, não deu pra testar o super, jogou pra longe Mas ele não tinha nenhuma parede lá Pra atrapalhar, né, vamos ver se a gente consegue pegar ela ali Matamos ela Será que ele tá lá ainda? Tá, tá lá ainda Vamos pegar agora o Super Vamos testar o Super Ó, vamos testar o Super Ó lá, travado na parede Aí a gente mata ele, tranquilo Que beleza, mano Que beleza Vocês curtiram o novo Brother Gale, cara? Cara, eu gostei dele, cara Diferenciado, totalmente diferenciado Ainda tem uma molinha pra usar também Vamos ver como vai ser É o Mortis ali, ó É o Mortis Vamos pegar essa aqui também Ó, vamos, vamos usar nossa... Nossa... <risos> nossa animal, mano Gostei demais, mano Gostei demais Não pode brincar, senão nós perto perder aqui, mano você é louco? Brinca, não. vamos ver se a gente consegue pegar o super de novo Olha lá, olha lá, atordoou e aí a gente mata Olha que beleza esse Brawler, mano, ele atordoa no super Ele tem a mola pra fugir de situações complicadas Olha que doideira, cara, que doideira, gostei demais, mano Agora é o seguinte, vamos falar então agora de skins, mano Então, bora lá e já que já estamos falando de Gale, vamos começar com ele O Gale Comerciante Ele não terá custo adicional Todo mundo que comprar o Brawl Pass terá ele aí na faixa tranquilão Como a última recompensa no Brawl Pass Então fechou o Brawl Pass, você ganha aí a skin do Gale Comerciante Top demais, tá bonitão Tem aqui todos os detalhes dele, tá carregando ali a cobra, né? Aqueles... Que acaba subindo a cobrinha e nas costas ali tem uma mochilinha, um saquinho com uma lâmpada, um tapete, uma espada e ali uma garrafa, parece a garrafa do, do Barley né mano Que doideira, ele estará disponível assim que chegar o Brawl Pass e não vai ter nenhum custo a mais Comprou o Brawl Pass, tá na mão o gay o comerciante Bora então falar de uma outra skin que também vai vir sem custo pra todo mundo Tá aí pra vocês o Bull Rei Bárbaro, isso mesmo, já definido sem custo adicional, tranquilão Ele foi anunciado aí como um presente do décimo aniversário da Supercell Então o Bull Rei Bárbaro, ele tem ali ó, olha que loucura que é mano A arma dele é uma espada mano, é uma espada aí ó, só que tem o, tem o cano ali, tem o um gatilho, tudo certinho É uma espada arma, vamos dizer assim Uma doideira, o punho dele é o punho do rei do Clash of Clans, que é o punho, o poder né, até o poder que é punho do rei ali, top demais Ali na espada tem o S e o C de Supercell, muito bonitão, parece mesmo o rei do Clash of Clans Pode ser uma homenagem aí do Clash of Clans por ser lá um dos primórdios, os primeiros jogos da Supercell também Muito bacana o Bull Rei Bárbaro, esse também é na faixa pra vocês e também pelo que eu entendi já vem na atualização assim que chegar Então mais um presente na faixa pra vocês Agora vamos falar das skins que serão disponibilizadas por gemas, mas que tão linda demais Bora lá. Começar aqui pela minha preferida, mano. Essa tá top demais. Tá linda. É o Mortis Malandro. Olha o Mortis Malandro como tá. Bom, ele vai ter um custo de 150 gemas e vai ser disponibilizado dia 19 do 5 pra gente poder comprá-lo. O Mortis Malandro. Olha como tá bonito, hein, cara. Tá lindo. De azul ali, o olhão todo fechado. Você é louco. Com uma lâmpada na espada também aqui. As costas com uma ombreira muito bonita. Da hora demais. Uma capa. Tá lindo demais o Mortis. Acho que é a melhor skin do Mortis que eu nós, nós temos até o momento, tá bonita Demais o Mortis, o Mortis Malandro, 150 gemas Dia 19 do 5 ela tá pra gente, bora falar De mais uma, essa tá muito engraçada Bora falar do Sprout Então chegou a hora do Sprout galera Sprout tropical, 30 Gemas, e ela vem pra gente no dia 22 deste mês, 22 do 5 E ela tá bonita demais cara Primeiro já começar que tem um coqueiro na cabeçona é, O papeleto ganhou ali no papelzinho Um óculos escuro pra curtir a praia Claro, e o nariz, veio um nariz, vem um nariz também, né? E ele tá vestido a caráter, com aquela camisa florida, tropical, linda demais, para aproveitar a praia, tranquilão. Maravilha! O nosso papeleto agora está. De férias, oficialmente 30 gemas, dia 22 do 5 Ele está disponível pra gente Então, bora conhecer a última skin O Guarda Rico tá demais. E tá aí pra vocês o Guarda Rico Esse aqui é o Guarda Rico Pra vocês, tá do mal, né? O Guarda Rica tá do mal ali, bonitão No estilo também do, do Brawl Pass né? Da Tara, a temática com, Também com a lâmpada, com a ombreira Muito bonito, com brincos né Na orelha, também como é já de costume De lá, e aquele sapatão bonito Com aquele negocinho Pra cima, top demais 150 gemas, ele vai vir Dia 27 do 5 E você, o que que você achou Dessas novas skins do Brawl Stars Comenta aqui pra mim Deixa o seu like, é claro, se inscreve no canal Porque tendo novidades Eu trago pra você aqui, correndo Diretamente na Supercell, pra vocês Aqui no canal bruno Clash Então é isso, manos, muito obrigado a todos É nóis, um abraço, falou Foi Ha ha ha.